Bad. Do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é utilizada para quando você quer se desculpar, quando você quer falar, foi mal, pô, foi mal. Então você utiliza com essa ideia. A aplicação numa frase. My bad, man. It won't happen again. Ah, e antes desse vídeo terminar